Estou indignada mesmo. Estou puta de raiva. Estou possessa de raiva. Vocês não estão me entendendo a situação que eu estou neste momento. Eu tenho que gravar esse vídeo para desabafar. Ultimamente no meu Instagram eu tô vendo muitas pessoas, mas muitas pessoas. Acho que 90%, exagerei, mas 40% do pessoal que eu sigo está. Internado está indo para o hospital, posta stories lá com soro, essas coisas. Hospital tal, cais tal, fulano de tal. Todo mundo sabe que a educação, a saúde, a segurança no Brasil não é lá essas coisas, né? Mas que acontece quando você vai para um, um hospital, para um cais, qualquer posto de saúde, UPA, o que seja, você tá ali para quê? para buscar algum algum socorro, alguma providência, alguma melhora na sua saúde, alguma coisa, um socorro. Pronto, socorro, já falou socorro, socorro, preciso de socorro, ajuda. Não, Nath, eu não. Eu gosto de ir no hospital porque ele cheirinho é maravilhoso, me, me relaxa. Eu gosto de ler um bom livro na recepção do, do hospital. E além do mais, descansar naquela tábua de passar roupa inclinável é maravilhoso, gente. Não há descanso melhor, você não sabia, não? Pois então, isso pode ser isso que o pessoal que trabalha no CAIS, no hospital, no pronto-socorro, no UPA, pensa, né, que a gente vai lá porque gosta, a gente vai lá porque, nossa, achou bonito, eu vou lá. Ai, meu Deus, eu tô com a vontade hoje, acordei com a vontade de ir no CAIS. Velho, você você vai no CAIS, primeiro, brasileiro, o brasileiro deixa tudo pra última hora, né, tudo, até, quando você chega aí no cais, você já tá, tá tão ruim, tão ruim, tão ruim que se soprar na sua cara você morre. Aí vem uns filha da mãe que não te atende direito e assim, fica aí esperando. Aí você senta nos lugares sujos, você pega no trem sujo, vai espirra, você vai lá com uma gripe. Você sai com chikungunya, zika, HN1, N1, L2, VS7WI, HIV, HWS, HWX, tudo, até o que não existe, você pega lá no hospital. Aí, depois de quase um dia lá sentado pegando todas essas doenças aí, e mais um pouco, o um médico vai lá te atender, pergunta um monte de porcarias. Porque, tipo, como você tá assistindo? Desde quando você tá sentindo esses sintomas? Por que você resolveu procurar um médico? Que eu quero, que eu gosto, né? Porque, porque eu sinto tesão em procurar um médico, eu sinto tesão em ficar doente. Acredita? Nossa, isso daqui não passa de um, dos preliminares pra mim. Depois de fazer tantas pergunta, passa um remedinho, Dorflex flex lá, uns dois remédios, e fala assim: volta pra casa. Quando você piorar, e se piorar, você volta. É mesmo? Era muito melhor a pessoa ter ficado em casa só com uma doença e não ter passado essa raiva toda. Gente, por favor, olha, olha, os médicos por aí. Eu sei que você sofreu demais a dificuldade. Eu sei que você estudou muito. Seis anos não é seis dias, não é seis semanas, não é seis meses. Mas se você escolheu a porcaria da profissão de ser médico, não faça aparecer na sua cara. Eu tô, tô com tanta raiva, mas eu tô com tanta raiva, tão indignada que eu acho que eu vou pro CAIS pra me relaxar. Deixa o like aí, tá? Não se esquece de compartilhar com os amigos, não esquece de se inscrever no canal também, faz tudo aí porque eu vou lá no CAIS ver se eu relaxo lá, vou ler um livro lá sentindo a brisa do hospital. Beijo, gente! Se eu voltar é porque eu peguei só cinco doenças ou 10, mas eu tô viva, tá? Eu tô muito bem. Beijo, tchau! Keep me by your side.